Olá pessoal, nessa aula você vai aprender como logar no a MT4 no celular depois de ter baixado na sua loja de aplicativo, tá? Você vai entrar nele e ao entrar nele provavelmente você vai cair nessa página aqui, ok? Você vai vir aqui nessa engrenagem aqui embaixo, inferior direito, tá? Clicou é... e você vai em Nova Conta. Login para uma conta existente, vai digitar XNES, tá? Isso serve aqui tanto para a, a conta demo, conta demonstração e conta real, ok? Se você observar aqui, temos então conta real, conta dinheiro de verdade e conta demonstração. Então, vamos fazer a nossa aula aqui, tá? Em, a, na conta real 24. E aqui você tem, então, login e senha. Login e senha para ser... Você já tem o seu servidor, você precisa do login e precisa da senha, tá? Isso aqui já passamos, já mostramos para vocês onde pega, ok? O login aqui eu vou estar, tá, então, digitando aqui para ver se a gente consegue ah, logar aqui e já mostrar para vocês, ok? 13078. E a senha é aula real... 1, 2, 3, ok? Deixo o botãozinho ali verde ligado, concluído e pronto. E aí eu, pronto, loguei aqui na minha conta, tá? R$18,00, ok? Esse foi como logar no MT4 no celular.